por causa dessa história da Notre-Dame, muita gente começou a falar aí dessas doações, né, bilionários doando dinheiro, milhões para cá, milhões para lá, começaram a falar que aqui, comparar com o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Segundo alguns historiadores antropólogos, o mu museu é até mais importante porque abriga uma coleção de, de uh, uh, antiguidades muito maior... São mais de 10 mil peças, né? Se eu não me engano, e, uh, e pré-históricas, muitas delas, de milhares de anos, irrecuperáveis completamente. Né? Espécies já em extinção que você tem ali o registro, e se você perder o registro, acabou. Uh, mas, enfim, isso é uma questão é, que para historiadores e antropólogos discutirem entre eles, a importância, a relevância tá Os dois são muito importantes. Né? E aí o pessoal comparando, então, falando, imagina, aqui o nosso Museu Nacional recebeu um milhão de doação. Um milhão de reais. O que, que é um milhão de reais? Detalhe, destes um milhão de reais, uh, 800 mil, onde é que eu anotei isso? 800 mil vieram do governo alemão e 150 mil do consular da Inglaterra. Ou seja, os brasileiros mesmo doaram aí 150 mil reais. Nada. E aí, como o Alain falou aqui agora há pouco, a Lili Safra, que é viúva do Edmund Safra, Donos do Banco Safra, doou para Notre Dame, eu não sei se foram 10 ou 20 milhões de euros, tá? Já ouvi os dois valores, mas se forem 20 milhões de euros, são quase 80 milhões, quase 90 milhões de reais. Doou para Notre Dame. E que se saiba, não doou nada aqui para o Museu Nacional. Caíram de pau, né? o que eu acho muito precipitado porque uma, a gente não sabe se ela doou alguma coisa ou não duas é, ninguém tem obrigatoriedade de doar nada né? a gente não sabe o que mais que ela já fez e outra, eu acho que o problema de doação no Brasil é a confiança é a confiança vocês, quando aparece uma campanha para doar dinheiro vocês doam dinheiro? eu vou dizer muitas vezes eu não dou não, porque eu não sei onde é que o dinheiro vai parar porque a gente não confia em ninguém neste país. A gente não confia. Então é por isso que as pessoas não doam. Porque a gente não é sério. É por isso. E aí me veio um outro caso que agora que eu gostaria de colocar a Gisela. Não sei se Edu, a gente pode contar com a Gisela? Como é que tá? Enquanto o Edu me fala, vamos ver. Eu vou ver o que vocês estão falando aqui. Ahn... O Museu Nacional chegou a receber doações. Chegou, sim. Importante valor arrecadado para a Catedral de Natal. E aí comentei aqui em casa que o um museu que incendiou há meses não recebeu 20% disso. E aí me perguntei, e a tragédia que África? Opa, tá aqui. aqui. Já está? Está. Então deixa só um minutinho que eu já vou falar com ela. Mas foi exatamente o que eu pensei, e é por isso que eu quero conversar com a Gisela, nossa amiga de Moçambique, moçambicana maravilhosa, que está comigo né, há tantos anos, Gisela, minha querida, olha, estou até suada. E é uh, uma tragédia o que aconteceu em Moçambique. E, aliás, é o que eu estava tentando mostrar aqui, que foi tema do Profissão Repórter de ontem, e eu recomendo a todos vocês assistirem Profissão Repórter do Caco Barcelos, que é um profissional né, maravilhoso. Ô, oh, gente, que pena, viu? Ah, eu vou pôr aqui. Peraí, pera aí que eu vou pôr. E, Gisela, antes de conversar com você, eu vou colocar aqui o vídeo do Profissão Repórter que eles mostraram ontem como é que está a situação de Moçambique. São, gente, quase um milhão de pessoas foi atingida por esse ciclone em Moçambique, no Malaui e no Zimbábue. Um milhão. Ou melhor, um milhão não, quase dois milhões de pessoas. Quase mil mortos. São quase dois milhões de pessoas e quase mil mortos. E o Profissão Repórter mostrou, e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, que é assim desesperadora a situação desse pessoal. Olha aqui. Ai ai ai. Espera aí. Não nem aqui tá funcionando é demais, hein? Vamos lá. Vamos lá, que deu 4G, nossa, internet maravilhosa, 4G que não roda o vídeo. Hã? Te pergunto. Ai, que ódio. Né? Vai ficar indignada? para ficar indignada. Ah, mas também tem 37 minutos esse aqui. Deixa eu ver se eu vejo a chamada. Peraí. Ah, tá aqui. Acho que aqui tem uma chamada, talvez. Deixa eu ver. Já tô indo. Já estamos acabando. Olha lá, agora vai dar aqui. Ah, gente, não. É, realmente é do contra. Enfim, assistam Profissão Repórter de ontem mostrando a situação desesperadora. Essas, essas pessoas estão ainda ao relento. Tem gente que está em árvore, que ainda não teve condição de ser resgatada. É uma loucura. E aí você pensa, então dão 4 bilhões de reais para reconstruir uma catedral, que é maravilhosa, que é histórica, que é importante, que é tudo isso. Mas olha. Estão nem aí para aquele pessoal. Estão nem aí. Gisela, minha querida, entre aqui com a gente, meu amor. Que linda que você é. Obrigada por participar de novo. Está passeando na África do Sul. Acabou de ir ao um show do Andréa Bocelli e está aqui agora conversando com a gente sobre essas mazelas de Moçambique. Gisela, você como moçambicana, como é que você se sente vendo essa história dessa doação, essa polêmica toda? É realmente boa noite Luciana, obrigada mais uma vez por me permitir estar aqui com, contigo e com todos que acompanham a Indignada. Realmente essa situação é um bocadinho complicada e virou piada aqui em Moçambique, porque está a rolar em todos os whatsapps um, que uh, nós conseguimos em muito mais tempo arrecadar menos que metade do valor que a Catedral da, da, da França já já arrecadou Mas ao mesmo tempo Luciana Pensando também como Moçambicana e como quem vive Por aqui É complicado também porque É aquilo que eu gostava a falar há pouco tempo Nós não sabemos Para onde vai o dinheiro Das doações Eu sou moçambicana, eu vivo aqui Poderia ter ajudado Não só com valores monetários Mas também com roupa, alimentação Mas até hoje eu não consegui ajudar Por quê? porque é complicado também para mim, porque eu não sei realmente se a minha doação vai chegar. Existe muito crime por aqui. Então, já provavelmente... Zé, já teve relatos já de que a comida foi desviada, já tem relato disso. Sim. Então, é complicado para nós, porque não sabemos muito bem em quem acreditar. E depois aparece uma situação dessa, destas na na França, em que para reconstruir essa igreja já existe muito mais valor, mas nós precisamos de ajuda e de alguma forma também o mundo pode ajudar-nos sem, sem duvidar muito de nós. Não sei, alguma coisa pode ser feita, alguma coisa tem que ser feita. É, a ONU é, uh, arrecadou já com várias nações e continua pedindo dinheiro para vários países, já arrecadou 177 milhões. E é isso geralmente que acontece. Milhões de reais, né? Eu estou tô, tô, uh, uh, uh, uh, já passando aqui para reais. 177 milhões, quer dizer, estou falando lá, para a igreja foram 4 bilhões. Nós estamos falando aqui de 2 milhões, 2, 2 milhões de pessoas, vidas que estão ali, tem... Esse Profissão Repórter foi chocante, diz ela. Eu não sei se você chegou a assistir, mas vale a pena, porque, olha, é, é, tem gente até hoje dormindo ao relento. Mãe com crianças na lama. É uma, é, é uma loucura. É, é, é triste mesmo. Infelizmente, isso continua a acontecer e, de, algum, de alguma forma, realmente a ONU poderia... Uh, se não confia no nosso governo, se não confia em quem está a receber esse valor e para fazer chegar, de alguma forma poderia fazer chegar, sei lá, construindo mais rapidamente casas, construindo mais rapidamente postos de abrigo, doando alimentação. Existem várias formas de, de fazer isso chegar e certamente que eles sabem fazer muito melhor e, e com muito mais sabedoria do que nós. É realmente muito triste.